A terra vai um dia contemplar Aquele que um dia virá Com autoridade julgará Azul ele era.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 Entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra de Deus, que o Evangelho que ouvimos Perdoe nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados irmãos e irmãs Presentes aqui na Igreja São Benedito Você que reza conosco Através da transmissão nós estamos vivenciando a primeira semana do advento e este tempo santo, tão forte, repleto de esperança e também regado à alegria, nos faz refletirmos sobre esta ternura de Deus que aconteceu na pessoa de Cristo. Esta delicadeza de Deus de oferecer à humanidade o seu bem mais precioso, seu Filho que também é Deus. E Jesus se fazendo homem, vindo habitar a terra, se aproximou da humanidade se fazendo humano. Então, ele só não se aproximou. Mas ele se revestiu da nossa humanidade. Ele se fez gente. Ao mesmo tempo, continuou sendo Deus e também humano, mas não experimentou o pecado. Esta é a grande ternura de Deus, de nos dar um menino para que assim, na sua pequenez, Deus manifestasse o seu amor infinito. E é por isso que o profeta Isaías, que é o profeta próprio do advento, nos diz hoje, no capítulo 26, que o Senhor levantaria um povo justo, e este povo cumpriria a sua palavra, este povo teria paz e este povo confiaria nele. Então este povo que Isaías está dizendo é um povo formado por todos aqueles que que creem no Filho de Deus. Mesmo Isaías profetizando 700 anos antes do nascimento de Cristo, o Espírito do Senhor já revela ao profeta que ele iria santificar um povo. E este povo, então, de fato foi santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Então aí está a santificação deste povo justo. A salvação dada pelo Deus eterno que se fez humano. Isaías também nos dá uma palavra de esperança, dizendo: esperem no Senhor, Ele é nossa rocha, Ele derruba do alto os orgulhosos, derruba por terra as cidades que estão no alto mas que foram corrompidas pelo orgulho e as deita por terra. Quer dizer, a humildade de Deus foi tão grande que Ele se rebaixou a nossa pequenez para se aproximar de nós e pisou a nossa terra. Nós todos. Que somos pobres. Que somos pó. Que somos mortais. O Cristo pisou nesta terra. Para manifestar a humildade de Deus. Então toda esta beleza. Hoje. Através da primeira leitura de Isaías E o salmo Nós rezamos Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor Quer dizer O advento é este tempo de preparação Para que nós possamos receber aquele que vem Aquele que vem se fazer um de nós, sim, na noite do Santo Natal, mas também aquele que prometeu que voltaria. Como nós cantamos neste hino bonito da aclamação ao Evangelho, Jesus voltará. Ele não nos abandonará. E enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Cristo... Nós dizemos em cada missa, após a consagração, Vinde, Senhor Jesus, Maranatá. Ora vem, Senhor Jesus. Prestemos bastante atenção nisso. Na liturgia da missa, depois do prefácio, nós rezamos... Bendito que venha em nome do Senhor Antes da consagração Nós já bendizemos aquele que vem Do céu e se faz eucaristia E depois que o Cristo está presente No pão e no vinho consagrado Toda a assembleia Todos aqueles que participam Rezam juntos, Maranatá. Não justamente nestas palavras, mas nós dizemos, vinde Senhor Jesus. Maranatá significa isso, vinde, vinde. Então toda a igreja, todos nós estamos dizendo juntos, bendito é aquele que vem. É aquele que vem na noite de Natal, mas que prometeu que voltaria. Bendito é aquele que vem para nos salvar. E ele se aproxima de nós todos, de toda a humanidade, para nos edificar. E hoje no Evangelho, esta palavra pode ser destacada. O Cristo vem ao mundo edificar, edificar os corações que muitas vezes acabamos construindo nossas casas espirituais sobre areia e aí ela não aguenta, ela acaba caindo. Cristo não veio edificar nada sobre a areia. Cristo veio edificar a vida de quem nele crê na rocha. E esta rocha é ele mesmo. Todo aquele que se firma no Cristo, não desmoronará jamais. Nem experimentará a ruína, porque Cristo é a rocha firme. Então guardemos no coração hoje. Ele vem ao nosso encontro. Ele prometeu que voltaria. E ele espera que todos nós, enquanto isso, sejamos edificados construindo e edificando a nossa vida nele. Em suas palavras, ele é a rocha. E como fruto de tudo isso, seremos coerentes através da nossa vida com o evangelho que nós ouvimos. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então a coerência de vida, ela deve ser a marca do cristão. Deve ser a marca daquele que se prepara para o encontro definitivo com o Senhor. Então nós vamos pedir esta graça hoje nesta missa, que sejamos edificados pela graça do Espírito, que sejamos fortalecidos na rocha que é o Senhor e que sejamos coerentes com a palavra de Deus que ouvimos sempre. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos apresentar as nossas palavras.